Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Canho Nobre. Galera, eu estou aqui para poder mostrar para vocês hoje o jogo Riders Republic que nós recebemos aí. O beta da Ubisoft aqui do Brasil, que eu agradeço demais pela confiança no nosso trampo aqui, cara, jogo de esportes radicais que tá voltando aí, cara, mais uma vez, pra poder se tornar outra febre entre a galera, porque a gente sabe que a Ubisoft, ela faz jogos nesse sentido aqui e eles são sempre muito divertidos, né, cara? Então, hoje a gente vai conferir a beta desse jogo aqui, as modalidades que a gente tem pra poder se divertir nessa parada. Eu já fiz um novo jogo aqui, pessoal, pra poder dar uma conferida, mas quando eu clicar em continuar, nós iremos iniciar exatamente do ponto onde realmente começa, entendeu? Não vai estar tá avançado não, por conta de umas modalidades que eu já joguei por aqui. Então, se você curte esportes radicais assim nos jogos, se você curte o nosso canal, cara, deixa o seu likezinho aqui, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder notificação nos próximos vídeos, galera. Mas regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Vou clicar em continuar aqui pra gente poder ver a introdução desse negócio. Jogar algumas modalidades e ver o que vem por aí Vamos lá, hein? Ah, musiquinha! Ó, oh, Work in Progress É interessante ressaltar isso dali, né? Porque o jogo ele ainda está em fase de desenvolvimento A gente está jogando uma beta, no caso, né? E bonito, hein, mano? Olha, cara. Essas montanhas rochosas aí, ó, bonito pra caramba. Nossa, parecia nem eu quando andava de bicicleta quando era mais novo, mano. Estou Você está vendo a TV trazendo que a maior e a melhor ação de toda a República. Ok, é hora de castar nossos olhos no terreno e ver o que está Bike stick it on this trail. Caramba, eu não tenho coragem, não. Vambora, vambora, galera. Ó, a gente aperta R1 pra poder dar uma arrancada. A gente pode caminhar ao mesmo tempo que a gente também pode usar o equipamento R2, L2, na verdade, é o freio, ó lá, pra gente dar uma, uma guinadinha pro lado. Pera aí, cambada. Calma aí, mano. Oxi. Ó, ó, vou dar uma guinada a vocês aqui, mano. Nossa, tem que tomar cuidado, tem que pegar os checkpoints. Simbora, simbora. Aí. Cara, tá muito bonito isso aqui, velho Ai Vamos lá, arranca, arranca, arranca, arranca Aproveita, aproveita Nossa senhora Uh Cara, que coisa doida, velho Eu acho muito da hora esse tipo de jogo assim, cara Vamos lá, dar um backflip aqui, rapaz Nossa senhora Boa Simbora, simbora, galera Cara, que muito massa. Nossa, quase que eu trombei no, na, na beirada do negócio. Não, não, não, não, não, não. Quase que eu dou de cara com a árvore, mano. É, é eu acho que tá todo mundo me passando, né? Isso não é bom. Cara, que doideira. Ó. Mass Race Sequoia. Agora a gente vai brincar com o jatinho, né? Mano, esse da bicicleta eu gostei demais, cara. É muito da hora, irmão. Ah, oh, mas não se arrisque demais. Beleza. Ele falou R2, se eu puder acelerar, né, ali. Tá bom, vamos tomar cuidado, porque aqui, meu filho, perdeu o controle com esse negócio aqui é fatal. Vamos lá, vamos lá, com cuidado. Nossa, cara, que doido, velho. Olha que doido. Oh, e esse jogo tá bonito, hein? Em termos de paisagem assim, ambientação, tá muito bonito, cara. Ó, peraí, peraí, aí, aqui tá muito complicado. Aí, pronto. Vamos dar aquele impulso? Jesus Cristo. Calma, Caio, calma, Caio. Porque o controle desse jatinho aqui, cara, é um pouquinho mais complicado que o da bicicleta. Se você dá uma guinadinha muito forte pra cima ou pra baixo aqui, ele vai de uma vez e você perde o controle. Tem que tomar cuidado. Vamos lá, impulso. Beleza, tamo bem, tamo bem Subiu É nóis Cara, que muito da hora Eu não teria coragem de voar num negócio desse não E vocês, chat? Vocês teriam coragem de voar num negócio desse? Tô falando chat igual eu falo na live, mano Olha o snowboarding, mano Que da hora, velho e simbora pro snowboard, ó, mudar de postura. Uh, backflip. Que loucura, véi! Ó, front flip, backflip ali que mostrou, né? Que doideira, irmão! Ó, muda a postura, beleza. Não, não, não, pera aí Jesus Vambora de novo Caraca, velho, que loucura Eu não sei, é, aqui eu não tô entendendo muito bem Pelo menos eu não vi ali nos controles Se tem que fazer alguma coisa pra ele acelerar mais Ah, e agora não, mano Agora eu vou machucar a coluna Agora eu preciso de um quiroprata ah, Mas não parou de acelerar, velho Eita, cara, agarrei Volta, volta, volta, filho Nossa senhora, cara, isso é muito ruim Aí Meu Jesus Cristo Vamos lá Eu não sei se tem que fazer Nossa, já tava no finalzinho Eita, cara Ah, já deu, agora já deu te assustei, ali? Que da hora, velho. Isso me lembra muito Forza, mano, aqueles festivais e Eu tal, sobre você, muito e muito potencial. Eu ou What I discovered is that there's so much more to the Republic than Meets the Eye. It's also about adventure, exploration, and connecting with the outdoors on a whole new level. Ah, anyway, this isn't about me, it's about you. So I really like to introduce you to someone. His name is Brett and he's triple OG. Bikes, bike, legendary status in all three. Emulated by most. Duplicado por Eu que você o Brad realmente ajudar Ó, o Brad é o bichão mesmo, hein, doido? O cara é fodástico nas the battle battle. modalidades todas. It's vibing, right? Dá pra you sentir a vibe. Ah! You can get a time live contest to just pick up and play <laughs> and the shop here is a great place to help you keep it fresh because looking good is feeling good hmm? nice <laughs> yep the shack daddy bandits ah. <laughs> we go way back yeah there are a bunch of buck nutty riders who host regular challenges você deveria em their madness em algum ponto, porque their eventos are off the hook e oferecem offer muito Ok, Nice well, desafios you com you aqueles take caras ali. e me cool? <risos> Ah, legal. Ela me mostrou basicamente as coisas que eu posso fazer na parada, entendeu? Os desafios, escolher modalidades uh, e again. tudo mais. I forgot to mention, take a Tá, ela falou atrás do telão? É esse telão aqui? Deixa eu ver. Ah, bicicleta, ó. Biker's Ride, tá. Então esse é o presente de boas-vindas que ela tava... um view, né? Welcome ali. Nossa, que da hora, mano. É bonito mesmo, viu, cara? Ó, sua primeira bike. Tá. Os equipamentos na Republic têm estatísticas que impactam no desempenho e estilo de jogo. Conforme você progredir, vai obter equipamentos melhores e mais especializados. Ah, tá. Então a gente vai evoluindo os equipamentos. Ó, fale com o Suki. Aqui eu, uh, aperto e R2 pra poder pedalar. Ah, você R2 ele peda... Que da hora, mano, isso aqui, cara. Na, na moral, velho. Oh nice, you're back. Okay, real talk. Brett, the guy I was telling you about is a true legend. He's the one that inspired all the cool cats to come out here in the first place. He's always looking for riders who have the potential to become champions. Oh, and yeah, he doesn't ride much these days, so he feeds her stomachs instead. It's his way of looking out for us and staying connected. Ai ah, o cara tá na lanchonete, mano. Well well, right? Come on. Stay breezy and let me do all the talking. Hey, okay. Brian, what's up? Hey there, champ. Looks like you've been hitting the slopes. Well, you're the one always saying life is short, go run right hard. Right on. I do say that. Hey, hungry? I got a super trooper shroom burger, extra cheese, with your name all over it. Thanks, <gasps> but I ain't down to dine. Actually, whoa, I need whoa, whoa. to butt for me. What's wrong? Just listen, I need to introduce you to fellow shrep. Devil double, double cheese with fries! Oh here you go. Brett. <laughs> yeah, what? I'm super hyped about this one. He's been paying down slopes like a ferret. We're talking big, big maneuvers. <laughs> Look, no need to put up a billboard. I already know. Well yeah, sure, of course you do, but I'm telling you, Brett, this is a real deal, okay? This could be your next protege for Riders Ridge Invitational. O oh, invitation do Riders Republic, que da hora. Okay, Sparky. Not wrong about these and I can see in your lunettes that you're bursting with some of that sauce. But at the Eu sou foda, pô. Eu sou foda. Oxi. It's a oh. Como a cabra do nada, hein? Trust me. I, know. I was there 10 years ago. Uh -huh. 12. Sucky! So, before I decide to even consider taking this lasting journey with you, let me break it down for you. There are six disciplines to master. Five. Each consists of famed competitions and an illustrious final mega-event to overcome. The Rider's Ridge Invitational. Yeah, baby. Now, if you can get your smortacles around that, then. <laughs> then, yeah, okay. I'm willing to give you a shot. Ah, yes, finally! Dude, if you ran like your mouth, you'd be okay. in better shape. Sucky, whoa, whoa, whoa, Dial it back just a bit. Fast is fine. But accuracy is everything. You should try it sometime, Sucky. You might like it. Come on, kid. So, there's plenty to sizzle your bacon. Mammoth, Tatan, Yosemite, Zion, Sequoia, Bryce, and my personal favorite, Canyon Land. All unique in their own little way. Now, a powerful entrance is just as important as a strong finish, so I'm gonna let you take the whirly bird. That's dope! Eita. I know. Wait, he's never offered me that. Yeah, don't sweat it. It's mine. Eita! O negócio do do problema! Mano, o cara nem tira o capacete tira pra later. conversar, velho! Pô, tira o capacete, aí, irmão? Conversa direito com pouco Ó, New, Sequoia's Riders Ridge Uma estrela coletada. Nice. Confira no menu, nova recompensa. Ó, recebidos, mil. Show. This is the Star Stash. Everything you do will count: slaying the career paths, embracing exploration, crushing live events, and ripping it up with your palm. Everything. It's all about making constant progress one step at a time. The more you do, the more stars you get towards unleashing way more radness. Ah, tá. Tá bom, então eu vou ganhando mais estrelas à medida que eu vou competindo, fazendo os negócios aqui, pá, para poder desbloquear novas recompensas cada vez mais fodas, pra poder ter os equipamentos melhores, né? Pra gente poder fazer as corridas e tudo. Eventos decisivos. Ok, já vamos começar aqui na parada mesmo? Evento Chefe Fox Aqui tá mostrando pra gente todos os eventos que fazem parte dessa modalidade de bike, assim, parece Com cenários diferentes, caramba, mano, olha lá Imagina isso na neve, cara Time to kick off the bike race career with your first event. Take that bike and ride like lightning. Just don't crash like thunder. Só não cai como uma bomba foi ótimo. Ó a viagem rápida para boas-vindas ao Riders. Nice. Boas-vindas ao Riders, loucura down hills, grandes desfiladeiros, curvas inclinadas e declives íngremes. OK, a gente tem como mudar a visão ali para 2D e 3D, é isso mesmo? Ah, que legal. A gente pode mudar o esquema do mapa aqui também, ó. Show. Bora lá. Ó, deixa eu só dar uma conferida numa parada aqui, gente. Porque se tiver, eu vou ficar muito bolado eu não ter visto isso antes, bicho. É... O idioma do áudio aqui, ó. Ah, tá. Não tem português ainda não. Fiquei preocupado de estar com o negócio em inglês aqui e ter português eu não ter trocado. Mas tudo bem, não tem ainda não. Simbora, simbora. Nossa, mano, na neve aqui, parada R2 Ué? Fora das, das delimitações Mas peraí Ah, tá, solo e PVP privado Tá, e aqui ó, pra poder jogar com os amigos Simbora é coletar estrelas, desbloquear novas carreiras, atividades e patrocinadores. Concluir eventos é a melhor forma de coletar estrelas. Ok, vamos lá. Ó, tem a minha bikezinha singela aqui, que eu acabei de começar. Se embora aqui também. Ó, dificuldade aqui, ó. Nossa senhora. Olha isso aqui, mano. Standard Pro Expert Elite. Eu vou no Standard porque eu tô aprendendo. Auxílio de jogabilidade. Alterar auxílios, bônus de pontuação. Seleção de equipamentos. É, eu só tenho a nossa bicicletinha. Não, não, não. Pera aí, não sai, não. É isso mesmo. Vambora, vambora. sim, simbora, simbora. Nós queremos é jogar pra poder ver esse negócio aqui, porque o início foi muito da hora, mano. Let's go, baby! Isso ali são só bot ou outros jogadores mesmo, mano? Deve ser bot, né? Porque fala um negócio de dificuldade... Nossa senhora, irmão Que da hora, velho Aí, ó Pra fazer o driftzinho ali, ó Pra gente fazer as curvas Ai, ai, ai Nossa senhora, mano Achei que eu ia me chumbar bonito ali, velho Vambora, vambora, vambora Tamo bem, tamo bem Ai, eu vou cair Hum... Nessa de retroceder, olha lá. Ah, Meu Deus, consegui ainda. Nossa, me fodi bonito isso aqui. Bora arranca, arranca, arranca. Uh, Mas que isso? Por que, que deu isso? Não entendi. Nossa senhora, o cara chumbou ali? Bora, vambora, vambora, vambora. em primeiro. Vambora, acelera, acelera, filho. Acelera. Oh yeah, baby. Nossa, vai bater. <risos> Show de bola, mano. Começamos bem, começamos bem, hein? Começamos bem. Ó, equipamento, 150. Fiz o tempo ali de 1 hora e, 30, de 1 hora e 35 de hora não, 1 minuto e 35. Ó, subiu de nível, uma nova recompensa. <risos> ah, tá. Ó, eu já tenho uma recompensa ali que aumenta em 4 a minha velocidade. Eu vou equipar. Novo equipamento já está em uso, show. Uh, agora eu tô no mundo livre de novo? Uma estrela coletada. Tá, show de bola. Nice. Oh, e just around the corner. So mix it up and lay it down because that's be extreme. Peace. Man, da hora demais, cara. A Ubisoft ela manda muito bem nessa questão de história assim, transformar os personagens dela assim para serem bem carismáticos e tudo. Então sim, bora, que eu quero começar, mano. Foi foi, foi gostosinho demais jogar isso aqui agora. Ah, é. Beleza. Solo mesmo? Tava perguntando lá naquele início se, se era um bots de verdade, por conta dos nomes, mano. Os nomes tava bem parecido com o nome de gente mesmo que joga. Pelo menos eu acho, né? Posso tá meio doido. Ó, simbora. Ah... Aqui, ó. A gente já tem uma bicicletinha diferentinha aqui, rapaz. Então vamos embora. Simbora que essa daqui tem um pouco mais de velocidade. Vamos descer esse cume aqui, rapaz. Que nem um jato. Como se não houvesse amanhã. E essa música aí, velho? Eu acho que eu tô sentindo a desmonetização no, no canal não? Mas não tem problema, tá de boa. Vambora. Nossa senhor, o cara já chumbou ali, mano. Eu não vou acelerar agora não, porque aqui é meio perigoso, hein? Aí eu acelero. Eu falo que não vou acelerar, e acelero. Ai! Nossa senhora, irmão. Beleza, peguei o checkpoint. Caraca, vamos embora. Que da hora, irmão. Beleza, que loucura, irmão. Meu Deus, até eu me empolguei. Não! Não! Pera aí, mano! Desce! Aí! Acho que eu empolguei demais. Não, velho! Oh, meu Deus! Me fui, me fudi. É, é, é, é, é! Oh. O cara vai ficar decepcionado com isso, vocês vão ver. Nossa, ainda quase que eu erro de novo. Ai! Ai! Acerta! Oh, meu Deus do céu Não, não, tá certo, mano Nossa, tem que tomar cuidado aqui, mano É muito fácil você perder o controle Vamos dar uma arrancada aqui Pra ver se a gente consegue recuperar Hum, não vai dar Puts, cara, Nossa, mas foi da hora fazer essas manobras aqui agora, hein? Mais elaboradas e tudo, será que tem como dar um reiniciar? Ou isso aqui faz parte da campanha? Nossa, cheguei em último, velho! Que tristeza! Nossa, ainda ganhei XP, assim? Tá bom! Você recebeu um novo carro de rua. Esse é um super versátil, ah, boa para poder rodar nesses, nesses terrenos horizontais, assim ele falou. Uma rotação aérea ele tem pouca, tem pouco grip, mas porém tem velocidade e arrancada fodas ó. e a absorção também do impacto no caso ali. Vamos lá. Olha que da hora a bike, mano. Coloque sua nova bicicleta para usar na próxima corrida super gnarly. Vai demandar speed e performance. Lembre-se, use a outra ferramenta para transitar com facilidade. A lomba é incrível agora. Perfeita de tachos e condições de óptimo. Então vá para ele. É para a gente poder usar a nova bicicleta agora nesse evento aqui, para a gente poder ver qual é. Demanda velocidade demais a parada, então vamos ver. Deve ser louco, cara. Olha que da hora. Nossa senhora, olha isso, mano. Olha as rodinhas. Eu lembro dessas bicicleta aqui, mano. E o medo de, de empenar as rodas? Será que eu libero novas manobras para poder fazer? Deve liberar, né? <tos> Ow, meu Deus do céu, minhas, minhas costas, é velho! Lead you to some cool Vá para os Giants, falou ali? Ah, para alcançar sua velocidade máxima o L1. Sua capacidade de arrancada depende do seu equipamento. Quanto maior a capacidade de arrancada, mais rápido você alcança sua velocidade máxima. Ah, solte R2 para fazer o medidor de arrancada e encher mais rápido. Olha, e eu fico segurando R2 muito aqui, hein? Valeu a dica aí, joguinho. Sim, bora, pô. O cara cortou o caminho ali, ou foi impressão minha? Ai! Ah, mas já, mano? Sai daqui, ó. Nossa senhora, o cara caiu ali, mano. Essas subidas aqui eu tenho que eu tenho que pedalar, mano. Ah, não acredito, velho. Vambora, vambora, vambora. Nossa senhora, o cara entrando na minha frente, velho, tá louco? Doido, doido, irmão. sacanagem. Nossa, o, ca... o cara me avacalhou. Boa, garoto. Garra aí mesmo. Garra aí pro tio. Um tá chegando, garoto! É nós. Uh! Essa corrida foi intensa, hein? Uh! Conseguimos, mano. Isso aí, show de bola. Ó, subi de nível. Mais uma recompensa. Pô, tô ganhando bike pra caramba, hein? Speed Fox. Ela tem uma absorção maior, ó. Nice. Vamos ver pra onde esse aqui vai levar a gente, daqui a pouco a gente Nossa, encerra o videozinho, meus amigos. This knickers remember, puke, just puke, But keep going, a ton of stars to here. Tá beleza. Aqui ele ainda tá de... ele ainda tá fazendo a gente ir diretamente nas missões, entendeu? Esse aqui é um dos circuitos que eles falaram que é bem tenso de fazer Vamos fazer mais esse aqui pra a gente poder ver? Simbora Ah, tá, seletor de bicicleta Ok Nice Trocar a câmera Ah, que da hora, não tinha visto isso não, mano Nossa, essa câmera em primeira pessoa, hein nossa, eu vou, jogar um, eu vou jogar uma assim Só pra gente ver como é que é, mano Eu acho mais da hora A gente ver o boneco, sabe? E a bicicleta assim, no caso hey, tô, bem, head head. Head. tô bem, tô bem, moço Evento decisivo, vamos lá Vamos no evento decisivo Desbloqueará eventos chefe e decisivos, como Red Bull, Holy Bike aqui. Eles são grandes marcos. Você ganhará dinheiro na primeira vez que concluir cada um dos eventos chefes e decisivos. Ah, tá. Então conclua todos. Eles dão um grana também pra nós. Ó, esse aqui tem uma absorção maior. Nossa, a bicicleta aqui é muito boa essa daqui, viu? Vamos lá. Vamos com ela. finish with answers Red Bull Holy Bike life affirming vamos lá meu povo Nossa eu esqueci que eu tava nossa, a galera já tá, já tá estrupicando no chão, meu Deus do céu. Nossa, eu tô, eu tô me perdendo nessa, nessa câmera, mano. Sério, eu tentei jogar com ela ali agora e comecei a me perder com a câmera. Vou ter que experimentar melhor ela nos num, num circuitos mais tranquilos. Boa, nossa mano, Alcance esses cara, velho. Acredito, mano Nossa, mas é que esse cara ali Tá custando alcançar, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus do céu, nossa, que que é isso? Eu me estrupiquei, foi lindo ali. Ah, mano, olha os caras, velho, me avacaiando. Hum. Beleza. É bom que os bots também ali, os, a galera tá, também cai, né? Se não... Se bem que mostrou ali negócio de Playstation, PC e tudo mais. Eu acho que eu tô falando besteira aqui. Uh, garoto! Beleza! Uh! Vamos lá ganhar recompensas. Olha ah, ah, lá, tá vendo? Mostra os símbolos ali, ó. Playstation, Playstation, Playstation, tá vendo? Parece que eu realmente já tô, já tô jogando com a galera mesmo, entendeu? Uau! That was some filthy, filthy riding at Red Bull Bike. Caraca, mano. All You've unlocked some cool events. You can see Horn later because first, we've got something lined up for you. you're love it. eventos bloqueados e eles têm alguma coisa para mim que eu vou adorar pra caramba. Nossa, senhora, irmão. Quebrou tudo ali. Lu, uh, Para onde é que cara teve, Começar esta posição. Faz uma viagem rápida para aprender suas primeiras manobras de snowboard. Ah, agora a gente vai trocar de modalidade. Entendi, mano. Show. Vamos lá. Deixa. Eu, vamos só conferir o um snowboard aqui para a gente poder fechar, então. Academia de manobras. Então é uma matter de mastering três importantes. Number a preparação. Isso é key to para um trecho perfeitamente executado. the trick o trecho backflips, grabs, tail grabs, if you can name você ah, Certo. Let's see how this plays out using the control preset. You ready? Here's how you stop a sweet looking front Pay attention to those three steps I told you about. parece que ele pula o, o triângulo aqui, parece que ele dá Ah, tá, o bolinha para fazer o spin ah você pode combinar as manobras também Olha so oh, que da hora r2 com né, quando você pula ali ó Pulou. Triângulo. Ah, tá. Aí, a, a, com o analógico um pouco para baixo, com R2. Caramba, mano. Que da hora. Muito da hora. Então, o analógico da direita a gente usa muito para poder preparar e fazer umas paradas também. Da hora. Nossa! the Academy Que da hora, mano. Bom, eles desbloquearam para para nós mais uma modalidade então, pra gente poder brincar. Nice. E aí depois da Avenida do Jato e tal, ele falou que são cinco ou seis modalidades, né, pelo que eu me lembro ali no início quando a gente tava conversando. Prepare-se para a corrida. Mano, uh, a sua aterrissagem nunca falha. Caraca, que loucura, irmão. Nossa, é muito da hora isso aqui, cara. Sério mesmo. Linha de chegada. Nice. Aqui é pra gente poder praticar um tiquinho. Da hora, mano. Perfect Landing. Na opção manual você tem controle total da sua rotação. Então segure para continuar girando. Ah. Solte para parar de girar e ajustar o alinhamento do seu snowboard. Ah tá. Então beleza. Ah, legal! Nossa, esqueci da rampa ali Ai, caí Ah, legal, mano Pô, é, é mais da hora você jogar com o controle da parada, entendeu? Abundante tá de postura Putz, caraca, mano Me estrupiquei ali, mano Nossa Doeu, hein Segure uh... Pera aí Ah, não deu não <risos> Meu Deus do céu, mano Me estropiquei muito ali Vamos lá, vamos lá, de novo Mais ou menos, né? Ah, beleza. Melhorou. Ah, a gente vai apertando a parada. Nossa, mano. Esqueci de subir ali. Pô, que da hora, velho. É, tem que praticar. Eu não consegui fazer aqueles ali que tá mostrando, não, mas é prática mesmo. Tem que, tem que ir tentando. Da hora, mano. Você pode iniciar este treino ou continuar. Academia de manobras ficará disponível novamente após o final da introdução. Volte para dominar todas as rotações, manobras e grinds no modo manual. Nice, mano. Vamos continuar aqui. Modo de aterrissagem, ó. Na opção alto, suas rotações sempre vão aterrissar com sucesso. Na manual você tem controle total da rotação Então seguro para continuar girando E no modo Steep você pode ativar O modo alto no ar Ao soltar o controle de sua rotação Nice Não, peraí Não, não quero ativar isso não Eu quero experimentar mais depois Você pode alterar depois, beleza Ah, aqui ele tá pedindo Poder fazer uma nova carreira desbloqueada, novo equipamento. Ó, tem o um esqui e a. prancha snowboard. Ó, os novos eventos. Nice. Que da hora, mano. Ó. Nice. The Ridge. Mamute que pula. Viagem rápida. Bom, meus amigos. Eu vou aproveitar para poder encerrar o vídeo por aqui. que a gente já está com mais ou menos 40 minutos aí, cara. Espero que vocês tenham curtido esse beta de Riders Republic muito da hora, cara, muito divertido aqui, a gente deve ter outras modalidades esportivas pra gente poder desbloquear e fazer esses desafios e tal, e depois eles devem liberar o um mundo definitivamente pra nós então eu espero que vocês tenham um curtido, deixa aqui embaixo suas opiniões, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera vamos ficando por aqui, um beijo, ó gostou, Seu eu dou uma olhada esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e fomos galera!